Um tico tico sai, tico tico lá Eu agora toca brasileirinho! Brasileirinho! Brasileirinho! Ah! Vai! Eu vou tocar! Sério, assim, para de graça, vai! Maradinha e dupla maravilhosa que abrilhantou nossa noite. Obrigado pela presença. É Mais é é <risos> uma!